30 e poucos anos para trás, ou mais, a saúde hoje. para recuperar Você isso aí. Você sabe o que eu mais recebo de demanda, de pedido do hum. povo? Pra resolver o problema da pessoa ser atendida no SUS. Gente que não consegue fazer tratamento de câncer, quimioterapia, que não consegue fazer cirurgia, a fila atendimento no SUS, ela aumentou gigante. gigante. Para fazer, fazer um exame de sangue, às vezes, não consegue, não meses. consegue. E o que, que a pessoa é obrigada a fazer? A pegar aquilo que ela tem de poupança, aquela graninha mínima que ela guardou ali para fazer uma melhoria na casa e pagar um exame, pagar uma cirurgia. Então, no fim, se você ver, dá uma olhada, esses laboratórios de exame cresceram para caramba. Cresceram para caramba. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde fracassou e a pessoa demora muito para fazer o exame. Aí o cara fala, você cara, o cara está com câncer, você tem que fazer esse exame, esse exame, esse exame. O cara vai lá e fala, Ó, daqui seis meses você vai fazer o exame. O cara fala, pô, eu vou morrer. É? Tem gente que Aí tem o bem... cara vende o carro, Tem o cara gente que pega... demorou até três anos para fazer o exame. É, não. o cara pega a poupança, o cara vende o que tem. Quem tem, né? Quem, quem tem, quem não tem, está lascado. Então, nós temos que a... acabar com essa fila.